A Netflix confirmou a data de lançamento da quinta temporada de Drive to Survive. Será no dia 24 de fevereiro, uma semana antes do início do campeonato de 2023. E aos fãs de Fórmula 1 que já acompanhavam a categoria antes da série documental, eu desejo boa sorte! Para a gente mergulhar no tema do nosso vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou o Felipe Leite e, claro, já deixo o convite para as três coisas que você já tem que ter de core salteado aqui, ó, na cabeça. Like no vídeo, inscrição em todos os nossos canais e sininho ativado para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, certo? Bora para o vídeo? Claro, antes de mais nada é necessário começar com um elogio, importante inclusive. A série documental que traz os bastidores da Fórmula 1 angariou muitos fãs para a categoria. Quanto mais gente acompanhar o principal nível de disputa do automobilismo, claro, melhor é para o esporte a motor em geral, e isso todos nós queremos. Dito isso, é necessário problematizar a maneira com a qual a Netflix simplesmente nada aprendeu com as críticas. De maneira justa, Max Verstappen chegou a deixar a série, dizendo que ela força rivalidades. E é verdade. Apesar de Max ter voltado para essa quinta temporada, a maneira com que Drive to Survive fabrica narrativas inexistentes, utilizando de artifícios questionáveis como tirar falas de contexto, por exemplo, é reprovável. Não dá para aceitar quieto. O maniqueísmo gratuito, as vilanizações, a dramatização em excesso, o fato de que o óbvio continua sendo dito por comentaristas mesmo após quatro temporadas, tudo isso é muito difícil de engolir também. A cereja do bolo foi ver que no trailer dessa quinta temporada o chefão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, falou que os pilotos da categoria são como lutadores do Coliseu. Que coisa brega. Eu sei que temos de esperar pra ver, mas o indicativo desse teaser foi de que, infelizmente, Drive to Survive vai seguir sendo horrível como sempre. Intragável depois de dois episódios no máximo. E eu acho que a decepção fica maior pela certeza de que, mesmo com a Fórmula 1 proporcionando material de sobra, a nova temporada vai seguir o modelo das anteriores. Dá pra falar legal do caso Oscar Piastri, Colton Herta, a chegada da Audi, a breguice que foi o GP de Miami, Por Poison, lambanças da direção de prova, fracassos da Ferrari, até mesmo a treta entre Pérez e Verstappen, o Adeus de Hamilton, dramas de Ricardo, mas a gente sabe que dessa lista, e olha que tem muito mais, duas ou três serão histórias aproveitadas. E de maneiras reprováveis, sabemos. Bom, é isso. Eu confesso, como você pode ver, que eu não estou esperando muita coisa dessa quinta temporada de Drive to Survive, não. Assim como a quarta, terceira, segunda, a primeira foram reprováveis. Mas eu quero saber de você. Qual o seu feedback? Você gosta da série? Você acompanha a série? Deixa aqui nos comentários. Responda a essas perguntas e fale, claro, também, se quiser, o que você faria para mudar Drive to Survive. Eu, por exemplo, tiraria essa dramatização em excesso. O esporte já é muito bom do jeito que ele é. Dá pra contar histórias de maneiras muito legais, sem precisar forçar a barra em diversos aspectos, como esse lance de transformar certos, herói... certos pilotos perdão, em heróis, outros pilotos em vilões, esse maniqueísmo eu não gosto, essas dramatizações em excesso, eu acho que não precisa. Mas, claro, são visões e, mais uma vez, eu reconheço o papel que a série documental da Netflix teve e tem em trazer novos acompanhantes ao esporte. Mas chega de falar, eu sou o Felipe Leite, reitero os convites, deixe o like, se inscreva nos canais do Grande Prêmio e, claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação nossa. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo.